olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 191 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu passo 8 mais 8 mais 8 lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha e aqui um ponto baixo duas correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, três, quatro e cinco pontos altos, duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Agora é só repetir duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, dois, três, quatro e cinco, duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto baixo, ok é assim que eu vou seguir fazendo segunda carreira uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha vou pular 12 um, aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto alto agora é só repetir uma correntinha pulo um, 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha e aqui no ponto baixo eu faço novamente um ponto alto três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar ok uma correntinha pulo 12 um, aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo eu vou terminar fazendo um ponto alto uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar ok então aqui eu vou fazer a carreira 3 uma duas três correntinhas vou virar agora eu vou trabalhar nesse espaço tá vou fazer mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo aqui na correntinha tá vou fazer mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada aqui no ponto baixo. Um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada. Aqui no ponto ver Um ponto alto sem terminar. Agora eu arremato todos. Tá? Ficando assim. Aqui eu vou continuar fazendo. Mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Ok, três correntinhas aqui na primeira correntinha. Fecho um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo lugar. Um ponto alto, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas fecha um picô com um ponto baixíssimo Faça aqui mais um ponto alto agora eu vou repetir novamente ó um ponto alto sem terminar eu venho aqui no ponto baixo um ponto alto sem terminar e aqui no ponto B, um ponto alto sem terminar e arremato Faço mais dois pontos altos aqui, nesse espaço. Um picô com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo espaço. Um, dois, três, quatro pontos altos uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo faço novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui no ponto baixo um ponto alto sem terminar e aqui no último espaço um ponto alto sem terminar e arremato Faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Uma, duas, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. E aqui para terminar faço mais dois pontos altos, ok? Vai ficar assim, ó. Então agora eu vou fazer a quarta carreira. Uma Duas três correntinhas, viro. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui onde eu fechei os três pontos altos juntos, eu faço um ponto alto. OK? Duas correntinhas. Aqui eu vou pular um ponto alto, vou vir aqui no seguinte. Um ponto alto aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, 3 agora eu vou repetir duas correntinhas aqui, onde eu fiz os três pontos altos fechados juntos, faço um ponto alto duas correntinhas: pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto aqui no seguinte, dois aqui no seguinte, três, Duas correntinhas. Aqui novamente eu repito novamente aqui, ó. Tá? Duas correntinhas. Aqui eu pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto. E aqui para terminar, eu faço aqui no último pontinho um ponto alto. Aqui. Ok, agora é só voltar à primeira carreira: uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo, duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto, aqui no mesmo espaço dois pontos altos, aqui no ponto alto eu faço um ponto alto, aqui no próximo espaço faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa. Então eu vou fazer esta carreira e as demais. Então se você gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.